A estratégia de redes sociais, Sim. quais são então os social media que devemos estar presentes? Estar só no Facebook não chega. Se quisermos, o passo a é seguir ao Facebook generalizando Instagram, Sim. YouTube, LinkedIn, Twitter, se tiver sentido, YouTube como segundo motor de pesquisa e porque aparece também uh, no Google. Pois LinkedIn, principalmente o perfil, é a rede social que nos traz mais alcance. Uh, portanto, se já falar de mercados internacionais, há vários mercados que utilizam o Twitter ou alguns setores. Público-alvo ou personal. Objetivos e métricas. Orçamento para social ads. Quais são os formatos de conteúdos que eu vou ter? Fotos e vídeos de 360, lives, vídeo, etc. Que tipo de conteúdos? Não esquecer integrar isto com Todo, todo o marketing digital. Notariedade, interação, tráfego e conversões de artigos em texto, histórias no Facebook e no Instagram, uh, 360 em Planet e Cinemagráfico e Estar 80% dos conteúdos não comerciais. Facebook, recomendo, uma publicação por dia. Youtube, uma por semana. Instagram, pelo menos três por dia. LinkedIn, uma por dia durante os cinco dias úteis. E Twitter também, três por dia. Foi, é sempre um prazer estar